Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você sabia que existe na Bíblia uma sequência de salmos que são chamados de Salmos dos Degraus ou Salmos de Romagem? É uma sequência de 15 salmos que vão dos 120 até os 134. Essa sequência de cânticos, salmos de subida, salmos de Romagem ou dos Degraus, como eu falei, eram canções que eram entoadas pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém, para alguma das festividades anuais. Pois, de acordo com a lei de Moisés, os judeus eles deveriam, pelo menos uma vez por ano, subir a Jerusalém para as festividades anuais. Então, as pessoas vinham de todas as tribos, subiam a Jerusalém e eles iam cantando essa sequência de salmos. Salmos esses que falam sobre diversos temas da vida, falam sobre tristeza, sobre alegria, Falam sobre prosperidade, falam sobre pecado e falam também sobre a confiança em Deus. Inclusive, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala que nós somos peregrinos nessa terra. Por isso, esses salmos, eles falam sobre a nossa peregrinação, a nossa subida. Eu quero falar especificamente sobre um desses salmos, que é o 126. Mas antes disso, veja uma sequência de versículos que existem em cada um dos salmos, que na verdade os salmos da Bíblia eles são canções, são louvores, como por exemplo o primeiro deles, que é o 120, diz assim Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Você precisa se lembrar que eles estão caminhando, eles estão num trajeto, talvez no deserto, talvez no escuro e a confiança deles precisavam estar em Deus. O 121, por exemplo, diz Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então talvez aqui num período de perseguição durante a viagem, durante o trajeto, no escuro da madrugada, eles começam a clamar por Deus e confiar em Deus. Aí talvez num período da manhã eles conseguem se alegrar e cantar o Salmo 122 que diz Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entre tantos outros, o 125 que diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, até que eles chegam no 126 que nós podemos entender que é os salmos para aqueles que estão como os que sonham. Eu vou repetir, não é para quem está sonhando, é para quem está como os que sonham. Porque o povo pela segunda vez estava cativo, estava preso na Babilônia. primeira vez foi lá no período depois de José, que ficaram aproximadamente 430 anos. Mas agora nesse período específico aqui, eles estão presos na Babilônia por 70 anos. Nesse período dos 70 anos, os babilônicos, eles haviam conquistado é, o povo de Israel, né? o, o povo hebreu, e havia levado o povo cativo, o povo escravo para a Babilônia. Só que anos mais tarde, depois dos 70 anos, os medopersas, eles conquistaram a Babilônia, inclusive, e pegaram o povo judeu como despojo de guerra. O, o povo judeu que era escravo da Babilônia, agora começou a ser escravo agora dos medopersas por eles terem conquistado a Babilônia. O profeta Isaías, cerca de 200 anos antes de ocorrer a libertação do povo, ele profetizou sobre um rei chamado Ciro, que ele libertaria o povo. Veja em Isaías 44, eu vou ler para você em Isaías 44, diz assim em 44, 28. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, Deus falando. Dizendo também a Jerusalém, Sê edificada, e ao templo funda-te. 45.1 Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Aqui nós podemos ver o cenário de, após 70 anos de escravidão, Deus se lembrou do seu povo. Na mente do povo, Apenas é, uma esperança de que um dia, talvez algum dia, Deus vai libertar eles da escravidão. É, veja que eu estou falando sobre o Salmo 126, porque o Salmo 126, o cântico do Salmo 126, fala disso, fala da libertação do povo, o povo que estava como os que sonham. O povo aqui está sonhando, sabendo é, pelos seus antepassados que existe uma terra, uma terra muito produtiva, que emana leite e mel, a terra da promessa. Agora, veja que o povo, é, alguns com esperança, outros sem, apenas vivendo aquele sonho. A Bíblia fala no livro de Esdras que o rei Ciro tomou a decisão de libertar o povo. Veja o que está escrito em Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim, No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Há indícios na história que Ciro estava dormindo, veja que Ciro é o rei da Pérsia, Ciro não servia a Deus, você precisa entender isso, Ciro não servia a Deus. Mas há indícios na história que Deus falou em sonhos com o rei Ciro e Deus fez ele entender que tudo vinha de Deus e que se ele não libertasse o povo, Deus tiraria todo o reino das suas mãos. Ciro prontamente fez esse decreto que agora nós lemos. E agora imagine você, para nós finalizarmos, o povo hebreu, escravo, o povo da promessa, assim como você, um filho de Deus, um escolhido de Deus. Imagine você, o povo se levantando pela manhã para trabalhar, os escravos, nós sabemos o que é uma escravidão, né pela história nós conhecemos como eram os povos escravos, povos que apanhavam, eram torturados. Agora imagina você, um pai de família se levantando pela manhã, talvez se despedindo dos filhos, talvez se despedindo da esposa, talvez falando assim, é, querida esposa, talvez hoje pode ser o último dia que você me veja. Então prepara a minha, a minha comida, o meu almoço, que eu vou ir para mais um dia de escravidão. Talvez aquele pai desmotivado, aquele pai de família desmotivado, sai para os trabalhos escravos. E eu quero imaginar que talvez tenha algum pai lá que chegou mediante o trabalho e talvez viu um soldado com um decreto na mão. Imagina o medo, o pavor ao ver um soldado com um decreto na mão, talvez pensando, agora vou me prender, vou me torturar. Mas a, a pronúncia do soldado alegrou o coração dos hebreus. A pronúncia era, você é judeu, você é hebreu? Talvez a pessoa diga sim, sou hebreu. Então a partir de hoje você está livre. A partir de hoje você não deve mais nada para os persas. Pode voltar à sua pátria, pode voltar a Jerusalém. Talvez aquele pai de família volta correndo para casa, bate na porta. A esposa é preocupada, talvez pensando que é uma notícia má. né? E daqui a pouco ele abraça ela, abraça a sua família e diz, a partir de hoje... Nós estamos livres da escravidão, mas veja que o que eu estou mencionando para vocês é apenas uma ilustração daquilo que eu entendo, mas vamos para a Bíblia, nos Salmos de Romagem, no, no capítulo 126, é, onde eu disse que eles estavam como os que sonham, porque essa descrição está aqui nesses versículos. Acompanhem comigo, se você puder abrir a sua Bíblia, inclusive, Acompanhem comigo o que está escrito nessa canção, nesse cântico, enquanto eles estavam fazendo a travessia para Jerusalém nas festividades anuais. Diz assim, 126, versículo 1, Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas que fez o Senhor a estes. Veja que é as nações que falavam, quando Deus te der a vitória, quando Deus te prosperar, quando Deus te abençoar, são as pessoas à sua volta que vão falar. Deus abençoou essa pessoa. Grandes coisas fez o Senhor por, por, por esta pessoa. Grandes coisas fez o Senhor por você. A notícia vai se espalhar. Assim é o decreto desse cântico, e no versículo 3 diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, agora é a resposta, no versículo 2 diz, as pessoas vão falar a teu respeito, grandes coisas fez o Senhor por essa pessoa, e você vai responder, sim, grandes coisas fez o Senhor por mim, eles estavam como os que sonham, parece que não é real, sabe, aquilo, sabe aquela situação que parece que não é real, a ficha não cai, eles estavam com uma cultura escrava, Muitas gerações talvez já tinham passados ali, pessoas que estavam lá, que nasceram na escravidão e que agora já estão na fase avançada, já são idosos, daqui a pouco eles são libertos. Assim é você quando Deus te der a vitória. Deus pode te dar a vitória hoje e você vai ficar como os que sonham. Você vai dizer, é real mesmo? Será que eu não estou sonhando? Não, você não está sonhando. Deus tem o melhor dessa terra para você. Basta você acreditar, entregar a sua vida, o controle da sua vida nas mãos de Deus. Saber que Ele já decretou, Ele já decretou a vitória a teu favor, Deus já decretou a libertação disso que te prende, dessa situação que te prende, seja a doença, seja a solidão, seja a amargura, seja a angústia, seja a depressão, Deus já decretou a liberdade para você. Seja livre, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Abençoe pessoas. Comenta aqui no vídeo também o que você achou. E quais são os temas que você gostaria que eu gravasse no futuro. Que Deus te abençoe.